A ideia de fazer esse seminário é porque a fundação do Instituto para o Comum tem sido muito baseada também na nossa própria formação e autoformação de perspectivas a partir do comum. Então a gente tem lido muito, refletido muito e sistematizado muita informação. Era uma ideia de encontro também para abordar perspectivas possíveis a partir desse, desse dessa história do comum. vem pesquisando como essa questão do comum vem se apresentando nas lutas contemporâneas, né? E eu olho para o comum da perspectiva do povo negro. A primeira mesa trouxe perspectivas sobre o comum de uma maneira mais ampla, assim, tanto do feminismo, feminismo negro, uma perspectiva mais de sistematização acadêmica. Não dá pra gente ter um comum onde há desigualdade, onde há opressão. O que significa enxergar a cidade como laboratório, como espaço de experimentação do comum. Pra gente que vem da periferia, ele está no dia-a-dia, dia, no encontro das pessoas e na pluralidade das coisas que a gente faz. Quais são os valores que nós trocamos diariamente e como esses valores nos afetam, né? A gente fala muito sobre a cidade comuneira, a construção dos comuns urbanos, discutindo a coisa da margem, da periferia, o rural e o urbano. Quando a gente fala em por exemplo, ocupação do espaço público e a construção desses espaços que são comuns, eles são também estratégias, são estratégias de existência. A gente teve a Vida em Comum, que trouxe contações de histórias várias sobre o comum no dia a dia, de resistências e existências. São essas práticas ancestrais milenares que podem salvar e que salvarão o planeta da sua extensão. Por fim, a gente tem essa mesa sobre é, para além do Estado e do mercado, que eu acho que é também pensar que, que lugares são esses de construção, quando a gente coloca em xeque esses grandes deuses da modernidade, que é o Estado e o mercado. É justamente colocar é, colocar a gente de volta nessa crítica ao modelo hegemônico que é o capitalismo. assim. Fazer conceito, dar forma às ideias é importante. Tão importante quanto compartilhar práticas. O Feminismo faz uma convocação de construir uma outra área de atuação, né? que é essa área de trabalhar com auto-história, memória. Contar histórias é também existir né? e se reconhecer. Eu acho que nesses dias a gente se reconheceu. E acho que isso tem uma potência que é revolucionária.